Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Ele é exaltado ou Ele exaltado do cantor Ademar de Campos. Música muito antiga. Inclusive, eu já fiz no canal um tutorial bem simples e hoje vou fazer uma coisa um pouco mais detalhada, tá bom? Então, antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, ok? Bom, vamos lá. A Música começa, né? Em Fá maior e depois sobe para Sol maior, ok? A introdução é basicamente isso aqui, ó. Bom, basicamente isso aqui, tá? Eu vou tentar dar uma facilitada na introdução também, tá? para poder ajudar vocês. É, e vamos lá a introdução. Então, a introdução é o seguinte, tá? Fá. Fá com Lá. Si bemol. Ré menor. Dó com Mi. Aí a segunda parte da introdução é Fá. Fá com Lá. Si bemol, Dó, Ré menor e Dó com Mi, tá, fica tranquilo que eu vou tocar devagar, é só uma observação, essa música aqui ela já não é para iniciante, tá bom, então se assim, você que é muito iniciante, tá pegando os primeiros acordes, essa música aqui é um pouco complicada, tá, é, então assim não dá para facilitar ela porque tem muita coisa aqui, muito detalhe, tá bom, é, outro detalhe é que essa música tá em 6 por 8 Ou você pode contar 3 por 4, também vai dar, beleza? Mas a gente costuma falar 6 por 8, tá? É, eu vou usar algumas contagens aqui diferentes a gente poder pegar a introdução Bom, pensando então na introdução, tá? E boa parte vai ser cantada em cima da introdução, Tá? Aqui, tá? Vamos fazer até o final dessa frase, né? Pode ser aqui ou pode ser aqui, tá? De novo, ó. Bem devagarzinho, ó. Beleza? E depois faz. Aí vem a segunda parte, mesma ideia. Aí vem agora. Tá vendo esse bemol aqui? Dó, Ré menor, Dó com Mi. E aí entra cantando, tá? Então vou fazer uma vez aqui a introdução. Devagar, tá bom? E depois aí eu venho passando a parte cantada, tá? Bem devagar. Eu tô fazendo baixo aqui, mas você pode fazer assim, tá? Nada impede. Vamos lá? Devagar, hein? Eu vou usar ó, esses três dedos, ó. Tá? Vamos lá, ó. Até aqui, tá? Dessa parte a gente entra na parte cantada, tá? Então, ó. É... Aí que eu terminei aqui, ó. Quer ver? Ó? ó, última vez, ó. Aí entra cantando, ó. Ele exaltado, exaltado no céu. Eu Deixa eu ver aqui, é dó com mi Então é aqui ó. Ele Exaltado, exaltado no céu Eu convarei, tá Vamos ver então o que é ó. Dó com tá ele exaltado O rei Tá vendo? Fá com lá, exaltado no céu Si bemol Ré menor, dó com mi Tá? Se você não quiser tocar a melodia, igual eu fiz aqui né? Ele exaltado, exaltado do céu, eu louvarei. Se você não quiser tocar assim, você pode fazer ó. Ele exaltado, tá vendo? Um dedilhado aí pra você aprender, já coloca aí no seu na sua coleção de dedilhados Tá, ó Tá vendo, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, de novo, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aí vai pro próximo, devagar. dedilhar, né? Ele exaltado, rei exaltado no céu Eu louvarei, ele exaltado pra sempre exaltar Tá vendo? Então, se você quiser dedilhar, você pode usar essa ideia pra todos os acordes, tá? Voltando pra ideia da melodia, vamos lá? Então, a primeira vez, a prim primeira ele exaltado é cantada aqui, ó Ele exaltado Exaltado no céu, eu louvarei. Beleza? A segunda vez é aqui. Ele exaltado para sempre. Exaltado seu nome. Si bemol, dó. Ré menor, lo, dó com mi. Vá. Aí agora vai vir um ré. Re. Ré com baixo em dó, tá? Essa parte toda cantada, então a primeira parte vai ficar assim, ó. Ele exaltado, rei exaltado no céu, eu louvarei ele exaltado para sempre exaltado seu nome, louvarei. Você pode fazer aqui, né? Beleza? Bom, vou fazer uma vez devagar, né? Ele exaltado, exaltado no céu, beleza? Louvarei. Aí vai para a próxima. Ele exaltado para sempre exaltado. Seu nome louvarei. No ok, até aqui tá. Agora vem a parte do Ele é o Senhor. Ele é o Senhor vai ser aqui. Sol menor. Ele é o Senhor. Tem esse movimento aqui. ó. Sol menor. Fá. Dó com Mi. E quando você chegar no Dó com Mi, você vai ter que fazer. Tá? Então, ó. Ele é o Senhor. Beleza? Devagar, ó. Mais uma vez, ó. Ele... É o Senhor Ok? Aí depois vem Fá Sua verdade Aí vem Fá com Lá Si bemol E Fá com Lá Até aqui, vamos ver? Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Beleza? Até aqui Segunda parte, Terra e Céu é, Sol menor, Fá, Dó com Mi, e aí vai rolar. A, começa igualzinho, tá vendo? Ó, terra e Céu. Ok? Aí agora vai vir Fá. Glorificam. Fá com Lá, seu santo. E agora vai vir um Ré. Nome. Tá bom? Até aqui. Então ó. A verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorificam seu santo nome Ok? Até aqui, tá? Agora vai vir Sol menor Ele exaltado, Fá Mi bemol, o Rei Exaltado, Dó No céu, Fá e aí daqui sobe de tom, vai para ré com quarta e ré. Tá? Então essa parte termina, né? Ele exaltado, o rei exaltado no céu. Aí sobe de tom, tá? É, bom, essa parte que eu já falei, né, que é sol menor, fá, mi bemol, dó. E Fá, né? Aí depois Ré com quarta. E Ré, ok? Agora vai vir a mudança de tom. Na mudança de tom, a gente vai fazer tudo igual um tom acima, tá? Então assim, aquele pessoal do transpose já sofre aqui, né? Vamos lá, ó. Vai ser aqui, Eu vou ter que passar tudo de novo agora em Sol maior, ó. Beleza? Então vamos lá Sol, ele exaltado Aí já vai vir cantando, né? Sol com Si Dó Mi menor é, Ré com Fá sustenido, tá? Aí depois vai vir Sol Sol com Si Dó Ré Mi menor Ré com Fá sustenido E Mi maior depois vem maior com Ré. Vamos tocar essa parte? Aqui, ó, no Fá a melodia era aqui, né? No Sol a melodia aqui, ó. Sol Fá sustenido, Ré. Vai ficar, ó. Então ó. Ele exaltado. Re, exaltado no céu. Beleza? Aí vai vir. Eu... A segunda parte vai ser? Vou recapitular, Sol, Sol com Si, Dó, Mi menor, Ré com Fá sustenido, Sol, Sol com Si, Dó, Ré, Mi menor, Ré com Fá sustenido, Mi, Mi com Ré, beleza? Então tá resolvido, tá? É, ele é o Senhor agora nessa outra tonalidade aqui que subiu de tom, né? Lá menor Sol Ré com Fá sustenido Aí no Dó um tan tan tan Aqui vai ter também Então vai fazer, ó Ele é o Senhor Tá vendo? Ele é o Senhor Pode ser Ou Ah, o dedo que você quiser usar Ele é o Senhor Beleza? Tá de novo, então Ele é é o Senhor Sua Verdade Sol Sol com Si Dó Aí aqui Vai ser Sol com Si, né? Então, só falar os acordes do Ele é Senhor, né? Senão alguém reclama Lá menor Sol Ré com Fá sustenido Aí faz a queda de baixo para o Ré Beleza? Aí vem Sol, Sol com Si, Dó, Sol com Si, aí continuando, Terra e Céu, Lá menor, Sol, Ré com Fá sustenido, queda de baixo de novo, tá? Então, ó, Terra e Céu, beleza? É, sol, glorifica, Sol com Si, seu santo, Mi maior, Nome, Tá até aqui, tá? Vou cantar essa parte Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorifica o seu santo nome Beleza? Estamos finalizando já, hein? Essa música é difícil, eu falei é, Lá menor Sol Fá Ré, Sol e Mi menor, tá? Então, vamos lá. Ele exaltado, o rei exaltado no céu. Aí vem o Mi menor aqui. Repete. Ele exaltado, o rei exaltado no céu. Novo Mi menor E aí para acabar Ele exaltado O rei exaltado No céu Acaba aqui, tá? Então o final é Ele exaltado O rei exaltado No céu Ele exaltado O rei exaltado No céu Ele exaltado Alto, no céu. alto pra caramba <risos> Tá bom? Bom, deixa eu ver aqui É basicamente isso, tá? É, como eu falei pra vocês É uma música que ela não é fácil, tá? É, o que, que eu vou passar pra você aqui Cenas pós-crédito, né? É, ideias de dedilhado, tá? Então, é que eu, eu vario, né? Mas você pode, ó 1, 2, 3, 4, 5. você fez menos tempo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, no Lá menor, porque não é, ó. 1, 2, 3, tá? Né? 4, 5, 6. No 4, 5, 6 eu faço de novo, ó. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso vai servir também para cantar outra parte: ele exaltado é ele, ele exaltado, exaltado céu é cadê? Eu louvarei, beleza. essa ideia de dedilhado, você consegue tocar essa música se você for iniciante e quiser se arriscar eu não aconselho, mas se você for e falar, ah, problema é meu, eu cuido da minha vida, eu vou tentar aí, boa sorte pra você, espero que você consiga, tá bom? É, gente, é, isso aqui é um tutorial que eu estou refazendo, já tinha feito há muito tempo, tá? só que da vez que eu fiz, eu saí tocando rápido e... Dessa vez aqui eu decidi falar um pouco mais devagar, tá bom? Lembre que a sequência de acordes está na tela, a cifra está na descrição e tem um negocinho aí no YouTube para você diminuir a velocidade também, tá bom? E fica o meu convite, se você quiser ser meu aluno, clica aí no link abaixo, se inscreve aí no curso de teclado online e vem ter suporte comigo, tá bom gente? Um abraço a todos vocês, tá? E eu espero vocês então no próximo tutorial, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau!